Brawler Penny do Brawl Stars, isso mesmo, então se liga só aqui no canal Bruno Clash É rapaziada, isso mesmo que você ouviu, vamos testar a nova Brawler Penny Isso mesmo, mudou tudo na Penny rapaziada, vocês vão ver aí todos os detalhes dela Jogando com ela aqui, vamos entender o que, que você acha Ela melhorou, ela mudou pra pior, como tá na sua visão aí essa mudança na Brawler Penny, isso mesmo Vamos dar uma olhada aqui de novo, já na, na Penny aqui a gente já entra nela Ela foi totalmente reformulada, remodelada, modificada, inclusive em poder estrela, acessório Então vamos falar um pouquinho a respeito dela aqui, rapaziada Bom, a Penny agora, ela... vocês lembram que algumas bombas, né, aquelas bombas do morteiro dela Incendiavam o chão e elas eram utilizadas aí como poder estrela, né? Agora ela vai ser um, um passivo do super dela. O Penny dispara seu canhão de longo alcance atingindo inimigos escondidos, incendiando o chão. Então tá aí pra vocês. Aí. Então agora o chão já se incendeia sem você precisar utilizar um poder estrela pra isso, ele já é passivo. Do tiro dele, tá? É, quanto ao ataque, uma metralhadora de ouro de tolo ao, ati ao atingir o inimigo, o saco explode E as moedas saem a casa do inimigo mais próximo Isso porque tá no, no form, no, na skin de pirata, né? Então ele tá falando a respeito com alguns detalhes aí Quanto a moedas, você vai ver esses detalhes Mas, mesmo esquema, né? Mesmo esquema Ah, Bruno, o que muda então? Bom, eu tenho até aqui já do lado Eu já vou colocar aqui até pra vocês Pra eu poder falar pra vocês Porque é o seguinte é, o ataque principal dela vai ter o alcance levemente reduzido Então ele pegava assim vai pegar um pouco menos E a velocidade do projétil, por sua vez, aumenta levemente Então ele diminui o alcance, mas vai mais rápido a bala, o tiro, entendeu? Essa é a mudança no ataque principal dela Além disso, também tem aumentado o seu poder de cura, né? O poder de, de se autocurar, ele, ele aumenta um pouco também E diminui levemente a velocidade das balas do canhão. Então o canhão que a gente bota lá que você deixa o chão na hora que vai. Também ele vai um pouco mais devagar. E também aumenta, só que ele aumenta o, a área de dano que ele caia. Então a, a, a bala aumenta, mas vai mais devagar. Outra questão também é que as balas do canhão mostram antes o local que ela vai cair. Então ele já dá um, uma ajuda aí Então tem Nerf e Buff ao mesmo tempo Eles vão colocando pra tentar equilibrar, tá? Bom, a gente vai passar então agora Pelo Poder Estrela e pelos acessórios da Penny Pra vocês poderem entender Os Poderes Estrela agora são o Bolso Cheio E o Disparo de Mestre Vamos lá então, hein? O Bolso Cheio Qual que é a do Bolso Cheio? Deixa eu até botar de lado aqui Porque eu vou falar agora do Bolso Cheio Os Sacos de Ouro da Penny explodem que é aquele dano, você bate, ele bate no inimigo ou bate numa, numa coisa e dá o dano atrás espalhando, né? Então com esse Poder Estrela, ele aumenta em 100% o cone pra poder acertar as pessoas que estão atrás ou, ou que tá atrás, então ele aumenta a área aí do cone então é mais interessante, porque ele vai dar mais dano, é mais, mais fácil de acertar o que está atrás, ou um segundo inimigo, ou um inimigo que está atrás de alguma coisa, então ele ele acaba tendo um cone maior. O segundo, a segundo poder estrela é o disparo de mestre. O canhão da Penny causa mil pontos de dano e empurra os inimigos próximos ao cair. Então, é, se ele cai ali e, e num lugar e tem inimigos próximos, ele acaba puxando, pelo que eu entendi. Ah não, ele empurra, empurra os inimigos próximos ao cair. Então, na hora que cai, ele joga para mais longe aí dá, um, dá um, uma jogada para frente. Então. então é essa, hein? Então ele dá mais dano e joga um pouco pra arremessa, né, empurra o inimigo. Esses são os dois é, poderes estrela. Vamos Lembrando que a gente vai testar tudo daqui a pouquinho. Deixa eu só falar pra vocês, a gente já testa também, tá? Então vamos lá, barril de sal. O barril de sal é o primeiro acessório. A Penny larga um barril de sal que bloqueia projéteis inimigos. Ela também pode usar o barril para estourar os seus sacos de ouro. Então, é... Sabe quando você tá fugindo e o cara atira uma... A, dá o tiro dele à pipe, alguma coisa assim? Você coloca alguma coisa, uma torreta, alguma coisa Que acaba at, batendo ali, salvando sua vida Então é mais ou menos isso, ele solta um barril de sal E aí se o cara atirar, bate no barril de sal E também você pode atirar nele Pra ele dar o dano atrás E aí sim, você até... Você defende o seu dano que você ia tomar E ainda bate no cara, utilizando ele como o, A primeira batida do, do tiro da pene, tá? Segundo ali, o segundo... Acessório o Exímio Espião O canhão da pene dispara em todos os inimigos visíveis em seu alcance Então ele dá dano em todos os, os inimigos visíveis Tá todo mundo visível, não tá numa moitinha Você usa esse acessório, ele não dá um, um tiro e pega em um deles Ele dá tiro em todos os, os inimigos que estão no alcance ali do, do morteiro Então se tiver dois, três, ele vai dar dano nos três, tá? Então, isso é interessante também. Vamos testar então o primeiro poder estrela e o primeiro acessório. O primeiro poder estrela é aquele do cone maior, e o primeiro acessório é aquele que ela solta o barril de sal. Bora testar então, a gente já vê na prática. Vamos lá então, a gente tá testando então o poder estrela que a, o cone vai ser maior a abertura quando bate em alguém ou em algum obstáculo. Ó, a gente vai testar agora ali, ó, olha. A gente vai tentar matar aqui, ó, vou usar o barril de sal já Já matei ali e o barril de sal é aquele ali Então, ó, eu vou mostrar pra vocês que interessante, ó Quando eu bato ali, ó, eu espalho Olha o tamanho do cone de espalhar o seu dano da pene Normalmente é pequeno, né? E aqui a gente já, já viu, ó, vou botar de novo o barril de sal Já dou o dano ali, ó, já dá aquela ajuda Vou colocar aqui o meu, o meu canhão pra gente ver ali como funciona Ó, a gente pode ali utilizar... Vou botar o barril de sal de novo, só pra não, não terminar agora. E ó como ele já tá incendiando o chão, já é uma passiva. E ele tá procurando, a gente vê ali, ó. Já vou dar mais um dano ali também. olha lá como ele vai buscando, tentando achar ali o fengzão incendiando o chão. Interessante, né? E a gente vai vendo aí os detalhes da nova Penny, ó. Vou colocar até aqui, ó, já pra melhorar é, a possibilidade de encontrar ele, ó. ó. Já incendeia lá, a gente vai, pra finalizar ele ali, e aí sim, com um batão, olha, tá bonito ali o morteiro, o morteiro então dando incendiar no chão já de passiva, isso é bem legal. Uh, a gente viu o cone, né, o... A... o espalhar do cone maior, a gente viu ali, quando ele bateu ali no... no barril de sal, não sei se tá lá ainda, já foi, o barril de sal já foi, tem que achar o cara pra gente ver o tamanho de... do cone de novo, mas vocês viram, né, vocês conseguiram ver que aumentou mesmo o tamanho do cone que ele... Que ele pega ali, né? Então, tá aí pra vocês. Foi o, o detalhe interessante dessa mudança. A gente vê que o, o alcance do tiro tá menor, mas o projétil tá mais rápido, né? Tá mais rápido. Ó, ele tá ali do outro lado. Agora eu já vi. Então, ó. Vamos ver, ó. como ó o cone. Ó o tamanho do cone. Ah, não deu. pra pegar. Agora vai dar. Agora. É, ó. O bote ali tá brabo, hein? O bot... Ó, agora a gente viu. Vamos deixar aqui nosso... Olha lá, já lá, já vai incendiar isso daí, pra gente é muito bom. Ó, e aí a gente finaliza aqui, GGzão. Então agora vamos testar os outros dois, o acessório e o poder estrela, os outros dois, é, pra gente ver a diferença entre eles. Partiu. Então agora, galera, a gente vai usar o disparo de mestre, o canhão da pene causa mil pontos de dano e empurra... Os adversários que ele, que ele bater, então vamos ficar de olho nisso daí O outro acessório é o canhão da pena e dispara em todos os inimigos visíveis no seu alcance Vamos testar também e ver na prática como funciona, então partiu Vamos lá galera, vamos dar uma olhada então agora no acessório e no poder estrela o poder estrela que ele acaba empurrando aí né, dando mil de dano e empurrando o adversário E o acessório que ele acaba também acertando mais de um alvo se eu, se eu ativar o acessório. Se eles estiverem visíveis também, né? Vamos ver se a gente consegue ali é, pegar nossa ult. Seria interessante. Vamos lá. Ai, peguei. Ai, não peguei. Boa, peguei agora. Matou. Oi, oi, oi. Nossa. Deixa eu ver se eu pego ali os... Boa. Boa. Ó, eu vou botar aqui, ó. E a gente tenta ver, ó, vamos, vamos ver se vai Olha lá, olha lá, ele acertou dois de uma vez só, vocês viram? Ele foi na pene e foi lá em cima na... Na... Tara também Deu dano nas duas ali, a gente viu Interessante o acessório, então É bom até pra afastar a galera de você Isso é interessante, que ele pode ser pode utilizar Pra tirar a galera da sua... Da sua frente ou, ou da pressão, né, que tá vindo Se dois ou no mais vierem pressionando, né? Isso é interessante Pode ser interessante, ó lá, deixa eu ver Ai, ai, ai, nossa senhora Vai tentar puxar ali Bateu Ai, ai, ai, ah Não deu Bom, vamos de novo, vamos mais uma então pra gente testar essa pene Agora a gente já viu essas diferenças Bora lá, mais uma vez É isso, mais uma aqui pra vocês, vocês já viram que funciona, né Ah, eu quero ver mais o detalhe do empurrar, né Daquele, Daquela questão do... Boa do canhão de empurrar ah, quando toma o dano. Então isso daí eu não consegui perceber muito. O da, do acessório eu gostei. Ó, vou até colocar aqui, ó. vamos ver se a gente consegue ali. Ver se ele acerta alguém, Opa, ele focou em alguém lá? Não, não focou não. Deixa eu ver se eu puxo alguém pra cá, ó. Vem. vem. Vem, vem, vem, vem. Se ele focar em alguém, a gente pode ver, ó. Vamos ver se ele vai. Ó, vai, vai, vai acertar em alguém, ó. Vamos ver. Ai, não deu, não deu, não deu tempo, não deu tempo. Opa. Joga, joga, joga nele. Olha lá. É, eu não vim empurrando, não consegui ver empurrando. Ele tava dentro do... Da moita, né? Mas... Ó, deixa eu por aqui. Eu não quero destruir. Não quero matar ele. Porque eu quero ver se dá dano. Hum, ele vai dar o dano ali. Vamos ver, vamos ter que matar. Ai, ai. Dep é uma situação muito específica, né? Você vai ter que... Tentar é, pegar. Vamos ver se eu consigo ali de novo, vai. É, não empurrou. A gente, eu vi ali, mas não consegui perceber o empurrão. Vamos ver se vai dar certo ali de alguma outra forma. Ai, ai, ai. Vamos fechar aqui, bonitão. Nossa, mano, o bagulho tá louco ali, hein. Deixa eu recuperar a vida. Vamos ver se a gente pega de frente. Já pus... Vamos botar aqui, ó, pra ver se empurra. Vamos ver se empurra. Ah, empurra, empurra. Agora eu consegui ver, ele dá uma empurrada no no, no Brawler. Isso é interessante, ele toma um stun, né, praticamente. Porque se ele tá lá e, e o negócio cai e ele não é empurrado, ele acaba sendo queimado e tal, mas o cara tem o controle total do Brawler. Agora nessa de dar um empurrão, ele toma um stun, né. Tipo, ele, ele perde o controle por, por pelo menos um segundinho ali, que ele não consegue controlar. Um, dois segundos ali que ele não consegue controlar. Gostei das mudanças, agora eu quero saber de vocês rapaziada E aí, gostaram da nova Penny? Essa nova Penny com os acessórios diferentes, o barril de sal e o símio espião E os poderes estrela, disparo de mestre e o bolso cheios Qual você preferiu? Qual o poder estrela que você vai jogar? Qual acessório você vai jogar? Comenta aqui embaixo, deixa aqui embaixo nos, no vídeo aqui, nos comentários pra você, quem sabe, poder participar E não esqueça, tá rolando sorteio de skin do Octa-Polvo, isso mesmo, Octa-Polvo Top demais pra você poder participar, o link tá aqui embaixo na descrição, é essa skin aqui, galera Essa aqui, ó, essa aqui, ó, Fang Polvo, já, vamos falar em português, é o Fang Polvo o Feng Povo, essa daqui, é a skin que estamos sorteando no Instagram e no Twitter. Eu vou deixar os links também aqui embaixo, como vocês já sabem. Mas não esqueçam de participar. É isso, galera. Tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo. Voltamos com tudo. Ajudem, apoiem. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal. Agradece muito aí pela ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigado. E avisem pra galera. Voltamos com tudo. E vai ter muito vídeo, hein? Então, tamo junto. Um abraço, falhou e foi.